E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos visualizar a divisão com matrizes. E eu tenho três figuras aqui. E para começar, eu gostaria de perguntar qual delas representa 20 dividido por 4. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder. Ok, vamos analisar cada uma delas, ou melhor dizendo, analisar o que cada uma representa. E começando por essa primeira figura aqui, e se nós analisarmos essa coluna aqui, nós temos 1, 2, 3 e 4 círculos. Isso significa que cada uma dessas colunas aqui tem quatro círculos. Então nós temos um total de 4, 8, 12 e 16 círculos. Então, essa primeira figura, representa 16 círculos divididos em 4 colunas. Ou melhor dizendo, 16 círculos divididos em 4 grupos de 4 círculos. Isso quer dizer que 16 dividido por 4 é 4. Então, isso aqui é a representação de 16 dividido por 4 e não de 20 dividido por 4. Nesta imagem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 círculos nessa primeira coluna e também 1, 2, 3, 4 e 5 círculos em cada uma linha. Isso significa que nós temos um total de 25 círculos divididos em 5 grupos. Ou então, 25 dividido por 5, que é igual a 5. Portanto, isso aqui é 25 dividido por 5 e não 20 dividido por 4. Mas e essa figura. O que representa? Bem, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 círculos, e temos uma, 2, 3 e 4 colunas ou seja, 5, 10, 15 e 20 círculos. Isso significa que nós temos 20 círculos divididos em 4 grupos iguais. E, finalmente, essa imagem representa a divisão 20 por 4. E, para sabermos quanto que vale 20 dividido por 4, nós podemos analisar a figura e ver que nós temos 20 círculos divididos em 4 grupos, e cada grupo ele tem 1, 2, 3, 4 e 5 círculos. Portanto, 20 círculos divididos em 4 grupos, sendo que cada grupo vai ter 5 círculos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!